gente, eu sou a Tata e hoje eu vim gravar um vídeo muito legal, muito diferente. Negócio é o seguinte: eu recebi essa mensagem aqui na minha DM do Instagram, inclusive. Se não me segue no Instagram, já segue lá. Seguinte: Tata, tem um date romântico marcado agora para as férias e queria sua ajuda para saber o que pedir no restaurante. Valeu, te adoro, manda um beijo, beijo. Aí eu pensei assim, cara eu tenho certeza que ele não é a única pessoa que tem dúvida do que pedir no restaurante. Então, o que, que eu vim trazer pra vocês? O que, que eu vim trazer pra vocês? O que não pedir num date romântico? O que nunca pedir num restaurante quando você vê sair com seu boy, com a sua mina, com seu crush num primeiro encontro? Mas antes eu queria falar uma coisa para vocês. Fica até o final do vídeo, porque no final do vídeo eu vou dar minha opinião, eu vou falar sério aqui, falar o que, que eu acho realmente, o que, que eu não acho. Mas a ideia desse vídeo é um pouco diferente. As comidinhas vão vindo, eu vou falando sobre elas e vou dando o porquê. Enfim, o negócio é o seguinte: eu fiz uma pesquisa muito vasta, muito avançada no Google, o que não comer num bebê. Hum, por falar em primeiro encontro, vocês estão ligados do que, que vai lançar dia 16 de janeiro? O Love Drama. O Love Drama vai ser o Primeiro programa de encontros de relacionamento do YouTube BR. O teaser tá aqui. Todos os episódios vão ser postados aqui no meu canal. Tenho certeza que vocês vão gostar muito. Então, depois de quando terminar de ver esse vídeo, vai ver o teaser. É 30 segundinhos, muito rapidinho. Garanto que vocês vão gostar. Tem muitos primeiros encontros. Tem muito beijo na boca. Vai lá ver, tá bom? Hum, o primeiro prato é isso aqui. Que que é isso aqui? Hum, um frango. Frito a passarinho, vamos ver a explicação aqui. Diz que não se deve comer alimentos que lambuzam num primeiro encontro. Evite alimentos com muito molho. Costelas de porco, asinhas de frango podem ser deliciosas, mas é impossível comê-las sem se lambuzar. Será que é possível comer sem se lambuzar? Deixa eu ver, peraí, hum, quase fria, né? Mas é realmente uma sujeira, né? Uma gordura assim, né? É difícil mesmo. Na real, é esse tipo de coisa a boca e todos os dedos, né? é realmente. linha de frango é alimentos que lambuzam. não são muito legais para se comer no primeiro encontro. Próximo alimento, velho. Hum, o próximo é fast food. Comida pesada deve ficar de fora da lista. Ela dificulta a digestão e dá sono. Ah, nunca me disse. Já foi? num fast food e ficou com sono a ponto de não conseguir terminar de conversar com a pessoa? As gorduras deixam a barriga pesada e inchada, causam gases sonolência, e sonolência. O molho ainda pode Sujar. Será? Hum. É, realmente, o pau de sujar. Ah, pingou que é, tipo no prato. Poderia ter sido a minha roupa. Realmente, realmente, realmente. Dificulta a digestão, mas assim, até tu fazer tua digestão já acabou o date, Ou não, né? Não, ou não, ou não. É verdade. Ou não. O que, é que vocês acham? Né? Deixa aqui nos comentários. Realmente, fast food. Hum. Talvez. Minha opinião eu vou dar no final, minha opinião eu vou dar no final. O próximo é. O que é isso aqui, cara? Uma sopa? Hum, depois um festival tipo de vamos comer uma sopa? Esqueça as sopas. Nada pode ser mais inconveniente do que ouvir o barulho do outro. <risos> Chupando a sopa da colher. Chupando não é bem a palavra, né? Tipo. Sugando, né? Chupando, vamos ver. A combinação do barulho com a grande probabilidade de derramar sopa na sua roupa é péssima. Será que dá pra ouvir? Vamos ver. E aí? <risos> e aí, então, é. Tu mora com os teus pais? Ó, <risos> oh, pingou. Não foi de propósito, pingou na minha roupa. Epa! E continua. É, não, é. Lá em casa tem dado muita briga e. Tô pensando em morar sozinha. Agora que é isso aqui, gente, vamos para uma bebida. Leite ou queijos? Ah, leite. Alimentos pesados à base de lactose? Com queijo, pode deixá-lo inchado com gás O problema deles é são os gases, entendeu? O problema deles são os gases. Se bem que assim, eu acho que se tu tiver com muitos gases, tu pode pedir uma licencinha no banheiro e ela soltar seus gases, né? Se bem que tem os gases que eles são insistentes, né? Sei lá. E pode deixar com o estômago irritado. Eu acho que essa parte aqui do estômago irritado, se essa pessoa tiver intolerância a leite, né? Volta, volta, vamos ver. Ah, não aconteceu nada, aqui Queijos mais fortes também causam mau hálito, sendo uma péssima ideia. É realmente tem uns queijos que deixam que deixa deixa um mau hálitozinho, é, realmente. Aqui é do queijo eu, eu vou ter que talvez até até concordar. Olha o que temos aqui, uma outra bebida. Refrigerantes ou água com gás. As bebidas com gás nos deixam acordados, mas podem nos fazer Bebida com gás nos deixam acordados. Que isso? Você sabia disso? Eu não sabia disso. Mas podem nos fazer sentir mais inchados, podem dar <risos> O problema da nação no primeiro encontro são os gases, meu Brasil. Causar indigestão, náuseas ou até mesmo dor abdominal. Mas não, não é possível. Não é possível. Deixa eu ver. Realmente, gás é o que não falta, né? Mas assim, primeiro encontro. Tu vai pedir o quê? Hum, um suco, um negócio. Eu tinha lido que não é bom pedir su su sucos cítricos também. você pode ser muito diurético e fazer tu ficar indo no banheiro um milhão de vezes. Então, assim, se não dá pra pedir um suco de laranja, não dá pra pedir um refrigerante, o que que pode pedir? Ó! Oh! Cerveja! Cerveja, acho que pode, hein? Hum, não pode? Não pode? Álcool pode irritar muitos órgãos do corpo, incluindo o intestino. Você pode ter a sensação de câimbras no estômago. Quem que tem sensação de câimbras no estômago, gente? Pelo amor de Deus. Além disso, pode ficar soltinho demais, o que não é necessariamente bom, certo? Eu não sei, dependendo do caso, pode ser que sim. Se você for menor de idade, não experimente isso. Então vamos ver, meus amigos, vamos ver. Não vamos ver nada, né? Eu tô só experimentando aqui só para só pra... Primeira vez que eu bebo em trabalho, tá, gente? Só queria deixar isso bem claro. Eu podia estar um pouquinho mais gelada aquela. Então. Guarda pra mim pra eu tomar o restinho mais tarde, mentira, não tem ninguém ali, não tem ninguém ali, eu tô brincando com vocês, não tem ninguém, mas a parte que eu vou guardar pra tomar um pouquinho mais tarde é verdade. Então, segundo eles, não dá pra beber leite, não dá pra beber refrigerante, não dá pra beber sucos cítricos, não dá pra beber cerveja, não dá pra beber água com gás, eu quero saber o que que, o, o que, que se bebe, meu amor, o que, que se bebe no primeiro encontro, tô entendendo. Oh! Ah, esse aqui não é de bebê, mas evite feijão e açaí. Evite alimentos de cor forte, pois podem te deixar com os dentes sujos. Ah, é verdade. Isso, isso é verdade. Hum, tá um pouco derretido, mas sim. É bom, né? Açaí é muito bom. Acho que eu deveria ter deixado pro final do vídeo. Então eu vou ficar o dente é um pouco sujo, eu acho. Vocês se importam? Vou eu ficar mais um pouquinho aqui? Nesse, nesse item? Não, né? Só mais um minuto e meio? Hum? E continuando. E o feijão ainda é um alimento flatulento? Ah, não, cara, não. Eles privaram o sorvetinho do primeiro encontro. Não é possível, mas eu já estou entendendo. Hum, o motivo. Sorvete parece ser adorável e romântico num dia quente, mas a ideia é desastrosa. Aham, uhum. eu já estou entendendo. É meio desastrosa mesmo. Por dois motivos. Em algum momento o sorvete vai começar a derreter rápido demais, que é o meu caso agora. E eu já tô fazendo cagada. E você vai parecer uma boba tentando lamber freneticamente. Olá. Me chamou de boba. Tá bom, tudo bem, já entendi. O que nos leva ao segundo motivo: evite comidas que você precise lamber. Hum. Entendi, entendi. Comidas que precisam também não pode. Hum. Vamos falar mais sobre isso. Hum. Comidas que não podem também não pode, então. Hum. Entendi, entendi. Não pode também não pode. Hum. Não sei se vocês viram, mas ele tá derretendo de verdade. Então, tipo assim, acho que eu vou ser obrigado a comer até o final. Hum, e aí, estão gostando do vídeo? Se tu tá gostando desse vídeo, já pega e manda ele pelo WhatsApp pro teu pro, pro boy, pra mina aí que tu tá de, de papinho, que vocês estão pensando em sair e vir para um date romântico que tu já falou ó, pra gente já se preparar pra gente já não já se precaver de comer ou não comer essas cocitas aí manda pra pessoa aí tá bom não esquece de ficar até o final e ver qual é a minha opinião real sobre isso tudo beleza que que é isso meu brasil milho milhos ou melancia Admitimos que esses não costumam aparecer em primeiro encontro. É verdade, né? É bem difícil. Tipo, e aí, gato, e aí, gata? Vamos marcar de sair. Aí. aí o cara ou a mina fala, vamos. Aí tu fala, vamos comer um milho. <risos> nunca vi, nunca vi. Mas, né? Pode acontecer, né? Que diz que tu pode ir num churrasco e ter milho, ou então num piquenique. É verdade, é verdade, pode acontecer. Na história do mundo, ninguém nunca comeu um milho sem babar ou ficar todo lambuzado. Se quiser impressionar seu companheiro ou companheira, evite comidas que possam. O seu rosto. É, porque tem esse negócio aqui, ó. Vai fazer assim, ai tu suja tipo assim, ó. Um rosto inteiro, entendeu? Não é uma coisa que tu vai pegar e tu vai botar na boca. E realmente dá uma sujada. Não dá ó, aqui. Vê, vê se não dá. Vê se eu não tô cagada. E aqui dizendo uma coisa inteligente também que provavelmente vão deixar pedaços no seu dente. Uhum, melhor deixa muito pedaço. Quem já usou aparelho, então usa, sabe bem do que eu tô falando. Não é mesmo? Dei uma babada, saiu um milho voando até aí agora. O ah, que, que é isso? Comida apimentada. Ah, entendi, ó. Amendoinzinhos, bem crocantes, mas bem apimentados. Eu adoro comida apimentada, tá? Alimentos muito temperados e apimentados. Assim como frituras, em geral, irritam a mucosa do estômago e causam indigestão. Ah, é, tipo assim, pode causar indigestão? Pode. Se já teve um problema com pimenta antes, eu não recomendaria. Igual assim... Tem alergia a camarão, vai pedir camarão no primeiro encontro? Não, né, meu amor. Aí pediu outra coisa, né? Próximo item é: item. Chá ou café. Consumir grande quantidade de cafeína pode nos deixar ainda mais nervosos e ainda mancham os dentes. Ah, é verdade, cara, né? Pode ficar, tipo, mais ansioso, mais nervoso. Eu, eu acho que o lance do café era bom tu não tomar antes, né? Também. Durante, talvez. Mas normalmente antes do encontro a gente fica mais nervoso do que durante, né? Mas sim. Eu não dispenso um cafezinho. Eu amo café. Eu sou muito tim café. E vocês? Preto, puro, sem açúcar. Hum meu deus cara, acho que eu vou passar muito mal eu tomei cerveja coca-cola café sorvete olha o que temos aqui batata frita pô não acredito riscaram a batata frita da lista como assim comida frita ai comida frita não é essa batata alimentos muito temperados e apimentados assim como frituras em geral irritam a mucosa do estômago causa indigestão problema deles a mucosa do estômago e causar indigestão agora sim imagina se eu comer tudo isso junto igual eu tô fazendo ou o que, que é que a What do you think I'm gonna say? Como? De indigestão. Assim, se o vídeo não for postado, não estranhem. Talvez eu fui parar no hospital. Pelo visto, não fui pro hospital ainda. Vocês estão com sorte. Vocês estão me dando sorte, hein? Anéis de cebola. Comidas com alho ou cebola. Evite comidas com alho e cebola no dia e no dia anterior. Embora tenha ótimas propriedades, a cebola e o alho causam muito mau hálito. Difícil de esconder. Esse aqui ainda é feito E aí ele tem chance de tu molhar um molho. Daí eles iam dizer que o quê? Dá Indigestão e mau hábito Ainda bem que eu não tô no primeiro encontro, né? Ainda bem. Ô, oh, gente, mas falando sério, não sei se vocês estão conseguindo ver, mas são meio-dia e 54 e esta belezurinha aqui é o Tedinho. Siga o Tedinho no Instagram. O Instagram dele é esse aqui. Meio de 54. Então, este ser aqui que vos fala está com. Fome, não chorem. Chegamos ao último item da nossa lista que é salgadinho. Salgadinhos costumam ser a solução perfeita para momentos de ansiedade. É verdade. A chance de tu querer comer um salgadinho, uma coisinha crocante, um dia anterior é enorme, né? Porque a gente fica nervoso. Não sei se vocês Eu fico nervosa, ansiosa. Eu quero ficar comendo coisinha. Torradinho. Mas eles não são digeridos facilmente e dão muita sede. Se você não quiser ficar bebendo água indo ao banheiro o tempo todo, não coma. Negócio deles é que assim, ó, tu não seja humano. Tu não beba água para não sentir sede, porque assim, meu Deus, né? Imagina no primeiro encontro sentir sede. Gente, para, né, meu amor? Para. Chegou o momento de eu dar a minha opinião. A minha opinião é essa. como que você quiser, faça o que você quiser, beba o que você quiser. Não tiver vontade de ir no banheiro, vai no banheiro, não tem problema nenhum. Não fica se privando se tu tiver com vontade de comer um sorvete, uma batatinha, um negocinho, não sei o quê. Eu já falei isso em outros vídeos. Vai em lugares que tu gosta, lugares que tu se sinta à vontade. É meio ruim, né, tu ir num ambiente assim que tu vai se sentir meio intimidado, tipo um restaurante vai ser muito caro, o restaurante que tu não vai saber lidar ali com a situação, então vai num lugar que tu curte, num lugar que tu já já fica de boa, ou então que a pessoa que tá te convidando te levando vai junto contigo e, e gosta e tá te recomendando. Mas não fica se privando de nada por causa disso, por causa daquilo. Seja seja natural, seja você, seja sincero, não mente, tá não mente, tipo, gosta de assistir, gosto, adoro, se tu não gosta, seja você mesmo, porque seu intuito é dar certo com essa pessoa, o intuito é que essa pessoa te veja comendo várias vezes, outras vezes. Então, minha opinião é essa. Sejam felizes, façam o que vocês querem Como que vocês querem, que vocês gostam de comer E fiquem à vontade, tá bom? Gente, então foi isso, não esquece de deixar um like Tá bom? Se tu não deixar o like Eu não sei se tu gostou, se tu não gostou desse formato de vídeo Daí eu não sei se eu faço esse ou se eu faço outro Um like me ajuda muito, muito, muito Não custa nada Então foi isso, espero muito que vocês tenham gostado Um beijo, tchau!